Gente, estamos agora a caminho de fazer o vídeo 19 e 20, não sei mais que número E estamos em um supermercado Audi, ó, rua, tá frio todo né? E eu vou comprar hoje uma sobremesa que você faz em 30 segundos Uma sobremesa famosa inclusive no Brasil Agora a gente vai no primeiro item que fica ali perto dos doces de geladeira Vamos lá Eu já vou dar o spoiler, né? E falar o preço <risos> Ih, gente Era pra ser aqui Aqui são os queijos Eles mudaram de lugar aqui Isso. Também não é isso Também não é isso Achei É esse aqui, ó Cadê o preço? Melt in the middle Pudence R$1,99 Só que eu tenho uma dica pra dar Não compra esse sabor aqui, ó É muito ruim a gente comprou uma vez e não deu certo. O gostoso é esse aqui, ó. Não tô conseguindo pegar. Peraí. Uma câmera na mão. E a outra procurando, não tá fácil. Consegui esse. O roxinho. Chocolate belga. Esse é o top. Agora vamos... Para o segundo item da nossa sobremesa, que é muito importante também, achei esse sorvete aqui, ó, de baunilha. Ele é R$ 1,69,900 Tem dois, tá vendo? Duas pessoas Aí você pega aqui Sim. Coloca no microondas por 30 segundos 30 segundos, certo? Agora você vai pegar isso aqui Virar e tirar o papelzinho Agora você pega o sorvete O sorvete caiu no meio do caminho É por isso que só tem esse daqui Mas olha como que fica Eu queria pedir desculpa por esse vídeo, porque eu tenho certeza que se aí na sua cidade tiver esse pote assim de 30 segundos no micro-ondas e você fizer, quando você comer, você nunca mais vai conseguir parar de fazer essa sobremesa. Então eu já peço desculpas aos quilinhos a mais que você vai adquirir por causa desse vídeo, tá bom? Aqui em casa a gente ama muito essa sobremesa, porque é muito barato. Vocês viram aí os valores, é coisa de 3 euros e pouco. Deve ficar muito mais caro em outros lugares. E eu... é uma delícia. É rápido, é prático, é gostoso. É tudo de bom, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Deixa seu like se você gostou do vídeo. Amanhã tem vídeo de novo. Fica aqui comigo, acompanhe. Você vai gostar. beijo e tchau!